Sua verdadeira Star Butterfly Bom, eu estou com a varinha Mas não sei como usá-la <risos> Eu não preciso de varinha